Buenas pessoal, beleza? Aqui Fernando brasileiro E estamos de volta com o nosso Moemon Vai virar série a Zara é de vocês Bom, já derrotamos o ginásio de Pilter Agora vamos Repor um pouquinho aqui na Na, na lojinha, pegar umas pokebola Tenho 5? Achei que não tinha mais nada pega mais 5 só para ter Beleza pegar umas duas poções Para caso fique envenenado Desparalisia também, caso eu fique paralisado. E um acordador, caso eu fique dormindo Poção, eu tenho quantas? Tenho duas. Vou pegar mais três para ficar com cinco. Beleza. E vou pegar. Eu ia pegar uma corda de fuga, mas eu gastei tanto dinheiro que não tem mais. Então, vamos durar sem a corda de fuga. Qual é a função da corda de fuga? Às vezes eu estou numa caverna ou coisa assim baixar um pouquinho o volante bem baixinho por causa do, da aceleração uh, tô numa caverna tô longe nossa no meu, meu Pokémon não tem o Dig o Dig ele faz a mesma função mas daí eu posso vazar da, da caverna de uma vez só e voltar com segurança para a entrada daí pum pro não é porque Stop como é que é no Centro Pokémon, nossa, me fugiu aqui. Veio, veio Pokémon Go na cabeça. Agora meu, meu bonequinho tá correndo. Ó, eu ganhei os sapatinhos de corrida. Agora eu posso até não, não acelerar tanto na hora da corrida, só na hora da jogatina. Aqui ó, meter um brasas aqui, Charmeleon nível 17. Cara, eu vou aproveitar esses insetos pra ir ganhando força com o meu Charmeleon. Quando brotar algum outro Pokémonzinho diferente, eu troco. Nem aqui ó, temos um, um Ratatá. Meteu uma brasa aqui no ratatá e um arranhão. Beleza, fechou. Agora vai vir o Ekans. O Ekans não tem ninguém. Que... Nossa, que bacana que ficou Ekans. Os Pokémons cobras, enfim. Estou aproveitando o rabo de cavalo para fazer a, a temática do, do corpo comprido. Tá ficando bem bacana. E vamos ver quem temos aqui. O Widow. Pokémons conhecidos, nada para capturar também. A Kakuna. a Kakuna é uma loira de vestido. Beleza. Carmilion número 18. Caterpie show de bola, metapoid, Cara, o metapoid eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu pikachu porque eu quero pegar nível com o pikachu metapoid não ataca mesmo aí, voltamos o choque do tavão pra frente e é um ataque especial beleza, vai lá pikachu nível 3 ganhou de um, nível 9 nível 4 foi nível 5, nível 5 e meio então vamos fazer um negocinho Bem bacana, vamos botar o nosso Pikachu para frente. O próximo ginásio, para quem não sabe, é, um pokémon, é os Pokémon tipo Água da Mist O Pikachu vai ser insuficiente. Eu vou ter que pegar um Oddish ou algum outro Pokémon e tretar. O, o Monkey vai ajudar muito, porque o Pokémon o lutador sendo ele, ele às vezes aguenta um, uma tacada da Stario ou da Starmie. Manquei nível 12, beleza. Vamos dar uma recuperada nos bonequinhos? Que eu quero depender o mínimo possível do Charmeleon. Da Charmeleon, né? São todas fêmeas. Todas menininhas. As Moemons. <risos> eu já gosto de Pokémon ficou muito legal o design. Eu não lembro se ele tem que ser aqui, já não. Spearow. Nossa, Spearow. É, é, o problema é que esse Spearow é nível 14. que era um Pokémon muito bom para o Pikachu enfrentar. Eu considero que já tinha morrido. Show, Pikachu. Vamos subir de novo. Eu, vou, eu procuro sempre enfrentar todo mundo que eu tenho para enfrentar. Para ganhar o máximo de experiência possível e dinheirinho. Eu vou trocar. Porque o Caterpie ainda dá o tackle. O Metapoid não faz nada. Então porque eu acho nível 7, beleza. Ah, droga. Não devia ter acelerado tanto. Devia ter visto que era um Metapoid. Será que temos alguma coisa aqui? Digglepuff Digglepuff que bonitinha, a Jigglypuff é uma menininha de pijaminha Tem um golpe de karatê, que aqui nessa versão ainda temos vantagem né, que aqui ela é considerada normal ainda Nos jogos futuros, opa Pikachu, nos jogos futuros vai ser considerada fada, daí não tem mais, a gente perde a, a vantagenzinha do lutador contra o normal Spirou nível 8. Esse Spiro é meio gozadinho, né? Como é estranho? Olha o Nidoran, rapaz, que bacaninha. Vou até pegar o Nidoran. Vou usar uma onda trovão aqui pra paralisar. Aí, beleza. Não tomei dano. Vou dar um, um arranhão. E vamos tentar.. Nossa, deixou o monkey com 2 de vida. Nidoran machinho foi pego, ali rapaz. Esse aí tem cara de guri. Ou é uma menina bem invocada. Me show de bola. Aqui o tem um centro Pokémon logo em diante. Então vamos chegar ali. Não sei se tem mais algum treinador. Esse aqui não é treinador, né? Esse, esses aqui também não são. Só... Esse aqui é só só conversation. Beleza. Vamos... Não sei se tem mais alguém para falar. Que não, é, mais nada. Né? Agora vamos na caverna do Zubat. Estou curioso para ver como é que é o Zubat no, na versão Moemon aí bora lá, aqui os treinadores já são mais... olha Clefairy, ela é uma, uma bebezinha vamos lá, Monkey eita pomba, que que é isso? que ignorância rapaz a, a, achei bonitinha a Clefairy ela veio me, me dando umas porradas e quebrou a cara do, <risos> do do meu como é que é o nome do, do rapaz que me esqueceu? da, da Monkey caraca, não dou a partida, o Nidoran né? ali de step? Até porque futuramente eu vou ter que aprender o Cut e tudo mais E o Nidoran, o Nidorino, o Nidoking, eles aprendem muitos TMs Aprende o Surf, o Strange, o Cut Aprende bastante coisa, vamos lá, Charmillionary Charmillion foi, não ficou envenenado, que é importante Vamos botar o Pikachu, que a Kakuna não ataca Nossa, vai aumentando a defesa, mas nosso ataque é especial, então não influi, Pokémon Pikachu nível 10, muito bom Assim que eu tiver A pedra do raio, a pedra do trovão Eu já vou usar para evoluir para um Raichu Eu gosto do Pikachu, mas o Raichu é muito mais eficiente giodud A gioduda Vamos ver se eu consigo capturar ela Eu vou tentar dar rasteira para não matar Não, muito forte Vai ter que ser nos Arranhão Vamos lá de Nos Arranhão, então Será que o Arranhão do Charmeleon mata? Mata não, né? desmaia Acho que ele aguenta mais um. aguenta mais um. Aí, mais um, né? tá. Próximo Geodude eu pego. Aí, agora vai. Vamos pegar o Charmeleon, Vamos tentar capturar um se Geodude. Arranhão. Brasas. Aí, mais um Arranhão. Ah, ah. fala sério. <risos> Deu crítico. Vai adiantando. Olha ali o Paras. Coisa horrível. aqui do Troão. Ah, me paralisou? Eu vou te paralisar também Toma eu vou ter que ir de raio em raio Esse bicho vai me matar ainda Eita, agora, tenho que, agora sou obrigado a capturar Ficou, beleza, parece capturado Agora eu quero um Gildud. Olha o Zubat, cara Que coisa horrível Choque do trovão Olha ali, mais um Zubat, capturou, nossa, esse Zubat ficou muito estranho, muito bizarro, mas ficou, ficou bizarro, legal, foi pro saco, vamos lá de Charmeleon, esses aqui não são adversários pro Monkey, o Monkey tá ali pra vaporizar Geodude. o resto tá ali pro resto, Clefairy, olha ali, vamos, eu falei, esse aqui, eita, pô, ficou no Encore, essa aqui vai ser uma game, umas jogatinas diferentes. Que aqui eu pretendo <coughs> pegar. Ah, droga. Pegar e dar uma garibada na minha Pokédex. Não é só jogar para zerar e pegar os melhores e tudo mais. Não, vamos, vamos tentar fazer umas capturas bacanas. Ah, fala sério. Já era. Vamos usar aqui, ó, aproveitar. Já, já que gastamos dinheiro. Eita, cadê? Desparalisia no Pikachu. Beleza. Não gosto de gastar os itens assim. Opa, o Rocket. Central. Central vai de Monkey. Apesar que ele tem uma vantagem, né? Azul. Ah, Monkey, para de errar. Boa, golpe crítico. Pikachu 11. Tenta aprender ataque rápido, finalmente. Saiu o Rosnar. Monkey, agora vai vir o Ratata. Esse tava deixar só pro Monkey. Boa. Aí, nível 13 Monkey. Zubat. Zubat vai ser só do, do Pikachu. Boa. Agora estão começando a ficar independentes os, os bonequinhos. Ah, viu? Eu tanto fiquei paralisado pelo Paras, paralisei o Zubat. Poeira Estelar. Muito bem. Geodude. Voltou o Geodude. Vamos aqui tentar no Arranhão. Arranhão. Não dá crítica, hein? de arranhão e arranhão acho que mais um resolve aí pokeball foi geodude bonitinha geodude né ha. não vou dar apelidos para já já tá aí vai me paralisar com certeza esse maldito ataque tá rápido ele tem os esporos, beleza ataque tá rápido a vantagem é, é um arranhão que ataca primeiro só isso mas ele ataca primeiro, essa é a vantagem Eita Você foi o Pikachu Bora Vamos recuperar novamente o, o Monkey aqui não adianta Ele contra o Zubat ele tem desvantagens O ataque dele não, não tem nada efetivo Contra o Paras também não Se ele tivesse um, um, um soco de fogo Ou algum soco elétrico, soco de gelo Sei lá Uma, uma porrada elemental iria de me adiantar Mas assim não me adianta muito Vamos lá, não consegui sair do primeiro andar ainda Acho que nível 12, mas estamos evoluindo Aí Aqui o importante é todo mundo pegar um nivelzinho Porque o ginásio de água vai ser tenso Essa minha equipe é totalmente na contramão pro ginásio de água Caterpie já se foi Metapoid Metapod. cara, eu vou, eu vou deixar esse metapoid pro monkey Pra ele ganhar um. Uma experiênciazinha também. De graça, né? Porque o tá pode um ah, não ataca. Ah, não prestei atenção qualquer. caterpie ataca. Tá. O Caterpie ataca. Mas não foi grande coisa contra o Man ah, Mankei. Os Zubats o Pikachu tem a vantagem de ser super efetivo. Magnemite, cara, que. Olha ali, parece um. Parece o, aquela fadinha, como é que é? Os padrinhos mágicos. Tá, ele já é, ele é metal nesse aqui, ele é de aço, então meter fogo que é melhor. Voltorb, Voltorb eu vou de mankey. Olha ali que bonitinha ela fica em cima de uma pokebola gigante, uma bola de praia gigante. <risos> Bem bacaninho. Boa. Mankey nível 14 Pegamos mais a poção. Os obates a gente vai eliminar. Agora o Pikachu já dá Hit kill o que é muito bom. Doce raro, Claffy. Agora eu, vou, agora eu vou conseguir pegar essa tá Ataque rápido. Bom, eu já ia usar só o ataque rápido mesmo. Ah, eu preciso de mais um ataque rápido. Tá certo, disse Certo, disse Ah, fala sério! Não acertar ter tão forte <risos> a corda de fuga, aquela que eu falei. Ganhei. Os Batista já se foi. Pikachu nível 13. Opa! O Odish. É uma, uma... Parece uma fadinha da... Fadinha do mato? Da floresta? Sei lá. Vamos <risos> deixar nosso Charmeleon Bom também. O Bells, por... Nossa! O Bells parece um passarinho em vez de um Pokémon de planta. Show! Eliminando os Zubats. A população de Zubats dessa caverna será exterminada pelo Pikachu. Bora, vamos descer aqui, essa parte aqui só tem paras, quando aparece Team Rocket Vai vir um Ekans, um Ekans, eu vou botar o Charmeleon É bonitinha a, a, a, a Ekans Vamos pegar o TM46, não lembro qual que é Geralmente os aqui, mas eu gosto de pegar pra vender Ó, eu vou enfrentar esse cara aqui e vou voltar pra recuperar Opa, tá Nível 10 Foi Pikachu nível 14 Outro Ratatá, esse outro Ratatá vai pro Monkey Que também tá nível 14 Agora vai o Zubat O Zubat vai de Pikachu de novo Aí, inimigos naturais Boa, agora vamos voltar Mas que a gente perca Recuperar para não gastar item Eu falei, os itens aí pra emergência A gente não tá na emergência ainda Então vamos voltando do.. Cara, ficou, quem fez os designs, a maioria, assim, ó, até agora, 90% dá dizer assim, um ou outro ficou meio estranho. Mas 90% acertou em cheio, ficou muito legal. Aquela Onix, pá, ficou sensacional. A Ekans também, os cabelão. Vamos lá, Pikachu nível 14. Pikachu pode ficar nível 30, cara. Ele vai chegar no ginásio de água, a, a Starm da Mist vai me patrolar. É muito roubado. É porque eu achou muito fraquinho, né? Se for no raio e chudo, dos outros 500. Mas eu não trombo com nenhuma pedra trovão até lá. As pedras de evolução. Equipe dupla? Não. É o Double Team. Double Team é até um ataque tiozinho assim mais pra frente, mas agora não tem necessidade. Beleza, vamos enfrentar esse tiozinho aqui. Eu só preciso ficar de frente pra ele, poxa vida. Aí. Geodude. Mankey, Mankey é contigo, Geodude é contigo Mais um Geodude Beleza, mais um Hitkill Onyx Cara, acho que a Onix foi uma das minhas favoritas Ficou muito bacana esse Desire de Onix, Porque ela, ela, pelo tamanho ela é maior adulta né O Onyx ele é um pokémon comprido O rabo de cavalo ali fazendo a cauda da, do Onix foi muito show Beleza Estamos indo sem muito dano ainda Eu vou, eu vou va va vazar porque o Paras é um pokémon chato Ele não é forte, ele é chato Clefairy, eu nunca capturei a Clefairy ainda Ah, fala sério <risos> Deixa eu tentar usar o Paras aqui Ah, meu Deus Vamos usar o arranho do Paras Bom, oh, era o ataque que eu ia usar mesmo Ferry ficou. Beleza, mais um capturado. Eu tenho missões secundárias para quem nunca jogou. Pra, de captura, eu tenho que ter pelo menos 50 capturados para ganhar o XP Share, 10 capturados para pegar o Flash ou o Cut. Agora não lembro qual deles. Então, assim, ó, é importante capturar. É muito importante ficar ganhando, ganhando, ganhando. Mas quando tiver oportunidade, capturem. É uma, fase, é uma parte do jogo, vocês ficam só jogando para derrotar, para ganhar nível e não capturar, vocês estão deixando uma parte importante do jogo para trás Fica a dica de quem sempre sonhou em jogar isso aqui num Game Boy Mas tem conseguido jogar no emulador, então assim ó Respeitem a vontade de gamer, o cara fez o jogo, tem que capturar, captura Mesma coisa que quando você joga um jogo cooperativo se é jogo Super Mecha Champions que tem robô, é no robô e mata os caras. É jogo de construção, vai aprender a construir. Por isso que eu nunca joguei bem jogo de construção, porque não aprendi a construir. Ah, o Monkey tá nível 16, golpe de fúria. E aqui, ah, ele dá os arranhãozinhos 5 vezes, né? Vou trocar pelo arranhão normal. Aí, só vou dar uma poçãozinha, agora não tô a fim de voltar. Vou dar uma poçãozinha normal pro, pro Monkey. Pra Monkey, né? Deixa de vida. Não dá poção pro. Pa... Não, não vou dar poção pro Paras nada. Paras que se algo. Vamos lá, Zubat. Zubat, Pikachu nível 16. Muito bom. É bom que os Zubats não são mais problemas. Só... É só questão de gastar ataque. Eu já gastei metade do choque do Trovão do Pikachu nele. Ratata. Eu vou botar o Paras porque eu acho que eu vou tomar dano. E aí, viu? E aí, agora posso botar o Man que dá um Karate Shop. Ah, muito bem, viu? Estratégia, rapaz. Estratégia. Cara, eu vou eliminar com o Pikachu. Mas eu tenho que começar a usar meu Charmeleon. Tá ficando desparelho. Tá na verdade, tá ficando muito parelho. Eu sempre recomendo deixar um Pokémon mais roubado. De preferência, o seu inicial. Vou dar um save aqui. Fechou e vamos lá. Aqui, eu, eu, se eu ganhar desse cara, eu ganho um fóssil. Grimer. Olha ali, rapaz. O cabelo dela que é a geleca. Que bonitinho, ficou legal. Cara, o que, que eu vou fazer com esse Grimer? Eu não lembro o que mais ele tem. Eu vou largar um Zubat só pra ver qual é a, a condição desse, desse Grimer aqui. Ele não tá acertando os ataques? Ah, já tá. Agora acertou. <risos> Charmeleon. Charmeleon vai meter um Brasa aqui. Não tem muito o que fazer. Melhor ataque. Beleza. Charmeleon Coffin. Charmeleon. Ó, oh, Coffin. Que legal, rapaz. Coffin ficou bonitinho também. Vamos usar uma garra de metal, que às vezes aumenta o meu ataque Charmeleon nível 20, tela de fumaça Eu vou tirar o rosnar aprender tela de fumaça, ele é legal pra... Daí o, o adversário tem mais chance de errar o ataque E a Voltorb Não é, nada, não é nenhum desafio pro Charmeleon, beleza, nível 20 Agora eu posso escolher um Fóssil Eita, pô É que eu errei, eu tô errando a mira, tá pessoal? Eu quero pegar esse primeiro Aí, Fóssil Dome Fóssil Dome, beleza, e o outro fica pra ele eu tava até agora esperando alguém pra lutar com ele Só pra dividir os fósseis. acho que ele não consegue carregar os dois junto É fraquinho Show, atravessamos A caverna que nos leva pro Pra cidade de Cerulio Aqui eu posso aprender o Mega Soco E o Mega Chute O Mega Soco Vamos ver quem é que pode aprender O Monkey, o Pikachu E o Charmin, cara, eu vou Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu, ele é um ataque tipo normal. Eu vou ensinar ele para o Pikachu. <risos> Pikachu Porque o Pikachu Deixa eu ver Não não vai para, o Pikachu não Vou ensinar pro Monkey, porque o Monkey tem um ataque bom. Então ele vai desaprender esse golpe fúria. Só o mega soco tem problema de acertar, né? O mega chute não, não curto muito. Aqui embaixo não tem nada. Então vamos voltar para nossa rota em direção à cidade de Cerulean. tem TM5, muito importante. Ali em cima, ó, porque não sabe é a caverna do Mewtwo então quem tiver a oportunidade de zerar o jogo vai ter que voltar ali pra capturar... mecas Mechas não, Ekans! Beleza, demos um... Fizemos o nosso... Ele não... Pa... Ele não... Ah, eu errei o ataque da onda trovão, que estranho. Ataque rápido, beleza. Vamos usar a... Pokébolinha... Pegamos a Ekans, muito bem! Cada pokémon que a gente pega e depois evolui, também conta com um pokémon capturado. Então, se vocês pegarem um Caterpie, que nem eu fiz, precisar de mais gente cadastrada na Pokédex, pega ele e faz evoluir. Isso, na verdade, é muito importante. Eu, futuramente, vou ter que fazer isso no jogo, para poder me habilitar o, o XP Share. O XP Share eu pego lá na, na cidade de Filcha, se não me falha a memória. Filcha, pra quem não lembra, é do ginásio... Filcha é do ginásio venenoso. Ah, esqueci que tem o meu amigo aqui. Vou ter que enfrentar o Pidoto nível 17 do Gary. Não é Gary, é, é Gas, né? Aí, boa, Pikachu. Deu conta sozinho. Ele tem a vantagem, mas o Pidoto dele é meio roubado às vezes. Vamos lá, golpe de karatê. Muito bem, levamos. Agora tem o Abra. O Abra tem vantagem contra o Monkey, porque ele é tipo lutador. Então. Olha ali o Abre, rapaz, que bonitinho. Agora vai vir o Arthur. Não, é um Squirtle. Eu vou tentar. Primeira coisa, é o último, né? Eu já vou paralisar. Show. Aí eu já tenho uma vantagem. Agora eu vou usar o choque do trovão. Acho que ele vai cair pelo Pikachu sozinho. Muito bom, rapaz. Eu nem contava que ia é tão fácil do, do meu amigo Kessel. Ele me deu alguma coisa, mini agenda. Mais pra frente aqui no jogo também, se eu não me engano, nesse aqui eu também ganho o Versus Seeker, eu não lembro aonde O Versus Seeker é quando tu te habilita a lutar novamente com alguns adversários NPCs que tu já lutou E ele é muito bom, porque tipo, os, esses treinadores eles dão dinheiro Então o dinheirinho tu faz render além, que eles dão mais experiência do que pokémon selvagens Beleza, aqui vamos, vamos ganhar um pouquinho de experiência com o Charmeleon também, né? Que a gente não é, não é o Ash pra ficar só na dependência do Pikachu. Olish. Um um, uh, todo mundo aqui a gente já foi visto, né? Então, não temos novidade ainda. Sensuru eu ainda não tenho. Eu vou testar o Mega Soco do Monkey. Cadê o Mega Soco? Ah, sério? <risos> que baita pega-soco Uma rasteirinha só pra terminar o serviço Pikachu nível 18 Monkey ainda tá 16, vamos contra o Ekans o Pikachu pega nível muito rápido, né O Ekans ele tem Essa encarada dele que diminui o ataque Muito bem, aqui eu ganho um item ah, Acho que é um Stardust Alguma coisa assim Assim que eu finalizo essa rota De treinadores da ponte Mais um Nidoran ah, Aqui é um Nidoran menininha eu acho que eu tinha trombado com ela já como lutador, não, não no matinho. Monkey. Será é que é o Pikachu? Não, eu não vou arriscar o meu Pikachu. Aqui. Eu vou meter o Charmeleon, que é mais violento. E mais violenta. Eu tô curioso pra ver o Char a Charizarda Nível 22. Lembrando, pessoal, se vocês ouvirem gritos e manifestações femininas aqui, que as professoras se manifestam na hora do almoço. E-Cans. contra o Pikachu. Já se foi. Ah, Zubat já era também. Não aguentou. Cachorro nível 18. Cachorro ele tem tudo pra dar uma ajuda na, no ginásio de água, mas ele não vai ser o principal. Odish! O Odish é uma boa adição. Se ela não morrer. Por enquanto, ela tem, pelo que eu vi, ela tem só absorver. Se for só absorver, tô ralado. Eu preciso de um ataque bom. 4 Pokébolin até agora foi tudo de primeiro, rapaz, pegamos mais uma Odish. Será que tem o Bell's Proach também pra cá? Bell's Proach. Eu, eu prefiro o Bell's Proch do que o Odish. Não sei vocês. Mandem nos comentários aí quem vocês preferem, Odish ou Bell's Proach? Vamos de Charmeleon, Charmeleon vai meter foguinho aqui, ah, ficou venenado, fala sério Vamos voltar aqui, vamos descer na cidade aqui, só pegar esse itemzinho Que temos missões pra fazer lá em cima também Vamos descer aqui, recarregar nossas energias Falar com esse povo aqui sem querer aleatório E bora, vamos lá para a parte de cima, tem muito treinador bom aqui de pegar nível o que é importante... uma Machop, rapaz, tem um... Parece um operáriozinho, sei lá, o que, que é esse... essas roupinhas, hein? Machop, eu não tinha visto ainda, não tinha trombado com ele. Boa, já se foi o Machop. Geodude. Geodude é, é pra enfrentar o Monkey, cara até Shop. Apesar que o Charmeleon tem o Garra de Metal também. Eu vou botar o Charmeleon pra frente agora um pouco. Então eu vou fechar nível 20 com o Pikachu primeiro. Algo aqui de diferente, Widow só Nada útil Metapoid, Metapoid eu já tenho, né? Metapoid eu já tenho, então não tem por que capturar mais um Apesar que o Metapoid ele tá ali nível 9 Mais um nivelzinho, ele já evoluiu para Butterfree Era mais um para deixar para coleção Fechou Vamos agora enfrentar o treinador Deixar o Pikachu nível 20 para na próxima... A gente botar o Charmeleon pra frente Spearow Spearow é com Pikachu, rapaz Pokémon voador Voador e aquático, por enquanto é só Pikachu Olha ali o Slowpoke, que bonitinho É bem bonitinho Aí ó, Se eu não tivesse derrotado, o Pikachu teria dormido Aquele é O ataque de bocejo faz dormir na rodada seguinte O Onix Poderoso, poderoso. Pikachu nível 20, muito bom Tenta prender pancada Pancada é o Slam. Eu vou trocar o rabo chicote porque não tem usado mesmo. Não dá tempo. Manque nível 17. Agora vamos fazer as trocas. Tirar o Pikachu Charmilion na frente. Charmilion precisa pegar Experience novamente. Ele não tá mais. Ele tem que ser o diferencial. Ele tem que ser o nosso escape. Então eu preciso dele forte. Então vamos fazer a volta aqui. Vamos enfrentar a gurizada toda. Garra de metal. Vai ter que dar. Vou enfrentar os pokémons de pedra. Um garro de metal, eventualmente ele pode aumentar o meu ataque. Mas não tem feito esse. Feito esse efeito. <risos> Aí, Charmira nível 23. Muito bom. Bora, bora. Arranhão, show. Charmiro demora pra pegar uns ataques bons, né? O Flame Tower. Que é o.. Aquele lança-chamas mais ferradão mesmo. Que lá é só aprende depois, né? Que até é contra pokémons do tipo água Como ele é muito roubado nesse ataque Ele ajuda às vezes e aí, já se foi Sandshrew Beleza, vamos ganhar um dinheirinho Odish vai pro saco Pidgey vai pro saco Odish vai pro saco Cara, vai ser, vai ser muito tenso Provavelmente a gente não vai conseguir ganhar Da, da Misty agora de primeiro Olha que o esse aqui é o. como é que é o Bill? Vamos recuperar o Bill é o cara dos do computadores. Se eu não me engano ele vai fazer um ticket do barco aqui da SSN, que é o que eu preciso para entrar no. depois no. ganhar o Cut para poder entrar no ginásio elétrico. Agora aqui vamos voltar. Caminho mais seguro. Ó, vocês podem reparar que ali em cima. Da onde eu passei, o guardinho tava na frente da porta e agora ele saiu. Deu uma treta com a equipe, acho que com a equipe Rocket. E agora deu ruim, ó. Eles vieram, invadiram aqui, tretaram na casa e saíram. Daí agora eu vou tretar com esse Rocket aqui para ganhar mais uma experiênciazinha. Matchup. Drownze. Drownze, rapaz, ele que... Queria de sono. Beleza, vamos fazer um garra de metal. E um arranha. Fechou. Nível 24. E ganhei um TM. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar enfrentar... Aqui não tem mais nada, né? Eu, vou, eu, tinha que, eu tinha que pelo menos pegar mais um nívelzinho com o meu Charmeleon. Vou só deixar ele um nivelzinho maior. Porque eu vou no ginásio, então o nível 25 pra mim é o mínimo pro Charmeleon, que ele tem desvantagem. Eu até poderia pegar mais nívelzinho com o meu Oddish. Meu que ele teria alguma vantagem. Mas ele tá. ele é muito fraquinho. Vamos lá. Vamos tentar na, na violência Nível 25, fechou. Vamos lá. Como que vai funcionar? Se eu conseguir paralisar, vai estar me já é alguma coisa. Primeiro eu vou enfrentar os, os subchefes. O pessoalzinho da piscina. Para aproveitar a experiência. Horsey. Vou botar o Pikachu. Se fosse tão fácil, tela de fumaça. Beleza. E o Shelder. Oh, o Shelder o é uma colegialzinha. Quem não lembro o Shelder é aquela conchinha. Aí. Agora vamos lá. Aqui é Goldin. Próxima dançarina. Eita. Já me, me tonchou. Mas vamos tentar de, de charmelho. Nossa, eu vou tomar muito ruim nesse ginásio. Vocês vão presenciar minha primeira derrota agora. Deixa eu recuperar meus bonecos qual, qual o time que eu tenho aqui disponível Que eu posso fazer uns um, um mexe Eu tenho o Charmeleon O Zubat eu vou guardar O Nidoran eu vou guardar E o Paras é nível 8? Cara, ele tem um Spore Mas ele deve ser muito lerdo. Vamos retirar Primeiro vamos retirar aqui a gente... Vamos desacelerar só um pouquinho Só pra poder mexer Subida 4, Kakuna. Eita, vai pro lado Geodude 9, mas tem desvantagem. Ekans nível 12. Odish nível 13. Tem alguém que aguente uma pancada? Será? Eu acho brabo. 3, 9, 5, 5, 4, 3, 4, 6. Ah, vamos meter o Paras ali mesmo. É o que dá pra fazer agora com as ferramentas que eu tenho. Eu vou poupar. Pikachu, e o um monkey que provavelmente é os que talvez durem para estar me que é muito roubado vamos lá vamos fazer o teste bora lá Stario, olha que bonitinho Stario. Caralho, vou ter que ser no arranhão boa Ah, maldita para de aí sobreviveu beleza Tá, primeira coisa da Starm. O Charmilha não é adversário pra ela. Nossa, que bacana ficou a Starm, parece uma fadinha. Eu vou usar o Tela de Fumaça. Porque não vai ser. É, ó, não era com. Boa. Vou trocar agora pro Paras, para ver se eu consigo paralisar ela. Porque o Tela de Fumaça, estrategicamente, ele ajuda porque ela começa a errar ataque. Esporo. Paralisado. Boa! Tá, tá pra nós. Eita porra. Numa só Eu tomei aqui que já foi pro saco. Odor doce. Odor doce ele diminui a evasiva dele, né? Beleza, vamos usar um absorver. Não durei muito. Vamos de Monkey Golpe de karatê. Não adiantou. Mega soco. Mega soco. Mega soco. Eita porra. Pikachu. Pikachu é contigo. Choque do Trovão, ele não tem Full Restore, ele tem só o Recuperação. Boa! Conseguimos vencer de Charmeleon, Pikachu e resto do time, rapaz. Ah, foi um trabalho coletivo muito bacana. Conseguimos ganhar, ganhamos Water Pulse. Para quando ganhar um Pokémon de água, ele já tem um ataque bom. Vamos recuperar aqui. E deixar o save pronto. E foi isso, pessoal. Chegamos aqui no nosso segundo ginásio. Na cidade de Cerulean, vencemos a Misty, sua Stario e a sua Starmie. Espero que vocês tenham curtido. Essa série vai seguir no canal. Eu tô, tô bem empolgado com ela. Eu adoro jogar Pokémon. Fazia tempo que eu não queria jogar esse Hack Room. Dúvidas, sugestões, críticas? Mandem nos comentários. Se inscrevam no canal brasileiro. Muito importante que me daquela aquela força. Vamos caminhando para os mil inscritos. Se inscrevam na aula de história na web 3.0. A gente já tem mais de dois mil inscritos. Mas é sempre bom mais gente para compartilhar conteúdo educativo. E acompanhe aqui os vídeos regulares do RetroGames BR 3.0. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Tem o Linktree, Trick. tem todas as redes, todos os canais, todos os faces, instagrams e twitters e piques e tudo mais. Já falei demais, pessoal. E até a próxima.